Quando esse cara pega no volante Esse cara vira o um demônio, cara Ele vira outra pessoa, ele surta E xinga e briga tal tá? Ele buzina, Nath né? assim, tá? Então ele tá lá na Kombi E nessa cena então tá a, a, O ponte dirigindo e a Ana do lado dele né? A gente Nossa, tem uma pessoa que tá atrás é. No banco de trás da Kombi Que não é um ator, ele não é um é cara, cara, cara, é, uma é, pessoa, é uma pessoa comum da rua Então todos conversando e, eu, tá é isso, ah, é Freita, e aí, o pode estar bravo? aí, essa merda da frente! Caralho, tá Ah, eu comprei essa merda! primeiro mesmo! Os bolos que vendem na barraca de café, paga as minhas, suas contas, a comida sustenta, mano, que olha em volta, todos esses carros, sustenta de todo mundo. Ah. Eu não acho, se a gente encontrar alguém que possa guardar os DVDs pra gente, o dinheiro que gastamos na gasolina e é manutenção dessa bomba aqui, a gente... Pô, <risos> oh, abaixa isso aí, Tassur. Onde você tá? Só estamos conversando, Ana, calma, calma. Desculpa, eu estou um pouco nervosa. Eu não te disse nada, mas recebi uma ligação de ameaça de novo Mas de quem? Quem vai tá ter eu ligado? Eu não sei, ele falou, ele falou que quem continuar com a pirataria vai ser tudo preso, ficou assustado A gente tem mais um sonho, né? Que aí tem um texto com o um homem sem rosto, mas a gente pode pular isso aqui Que porra é essa? <risos> eu tava pensando aqui antes. É o que você faz a maior parte do tempo, Ana, pensar. <risos> é porque, o que você faz. Por que a polícia não vai atrás de quem fabrica esses torres que gravam vários DVDs ao mesmo tempo? São eles que fazem todo o trabalho que a gente me Ana, tá? Ana, cuidado com esse discursinho. Esse é um papinho muito ideológico. Nós estamos aqui para trabalhar, é. tá? E aí rola essa parada aqui do. É, rola uma, um índio que dá uma, uma garrafa para o Pancho Que a, a, aparentemente tem Ayahuasca nessa garrafa E o Pancho ele é um cara muito calmo quando não está dirigindo por causa do Ayahuasca Porque senão ele seria igual na Kombi se ele não tomasse Ayahuasca é... Aí tem uma narração aqui do boleão. quer tentar fazer um boleão aí? Vamos é que o Leon é o espiritual, é o cara pois é, da imaginação, é, foi? Né? É, é, é, é, é, é um cara sábio, é um cara velho sábio. Eu vou, vou esse é, é a declamação né? Tá bom. Né? Ana é de poucos amigos. E principalmente não confia em, em homens, cujo motivo não nos interessa discutir. Não, agora. É, não agora. Se você a conhecesse melhor, provavelmente ela te contaria seu verdadeiro nome. Ana é um nome comum. Ela prefere ser chamada assim. Briana já não é tão comum. Briana de Palmas, então. Nem se fala. De alguma forma, esse nome talvez tenha um pouco a ver com seu resguarde contra o mundo. É. Eu acho que o a Internação é meio essa, só que é o seguinte, se você quiser mudar esse texto e manter essa atenção, é tá na verdade. Essa narração, na verdade, vem da cabeça dela. Isso. Ela que está se narrando o que aconteceu com ela, o nome. Então você como inconsciente dela. Certo. Beleza, a Ana vai estar mostrando que a gente corta isso, né? Vai estar a Ana mostrando com o Pantio. Aí estão comendo, bebendo, tal... E aí não, ela não fala pro Pancho. Eu queria conhecer seu país, Pancho. É, e você sabe qual é a capital do meu país? Lima! É, sabe né? Sabe que lá nunca chove? Boleon de TV. Aqui tem é o Boleão, que ele vai narrando de novo. Se você quiser Ana, Ana e Pancho se conhecem do teatro. Pancho vendia um DVD na porta do Gustavo Ritter, e nos bares ao redor. Pancho sabe que Ana foi adotada porque ele a conhece há muito tempo. Sabe, eu queria ser famoso para poder viajar muito. Não me importa, tanto, a Ana. não sabe que... Ah! <risos> Ana não sabe que o destino das estrelas é de... desmoronar eu queria ser a Nancy Bodnick do Witts, a Mary Louise Parker Mary Louise Parker, o é nome da é atriz. É atriz The Witts Não, não, não eu vou, eu é. muito tá mais familiarizado Tá, é, tá acabando aqui já Esqueci, Ana ama cinema, mas acha muito caro Prefere assistir los em casa Com DVDs piratas É mais barato Quando criança, ela lembra Vagamente que seu pai Costumava visitá-la de vez em quando E colocava filmes Para ela assistir Ana amava aquilo, amava muito A Ana está na casa dela Sentada, olhando para um copo Com um possível ayahuasca Dentro e ela toma essa parada E se seus sonhos não fossem tão reveladores Talvez ela não se preocuparia com eles A lembrança de seu pai é <risos> abandonando E a sensação da tristeza São facas afiadas que atravessa os sonhos dela E de repente aparece esse homem que ela não sabe quem é Se ele tivesse um rosto as facas então cada vez mais afiadas e contundentes. Se Ana visse as facas como utensílios e não como armas, talvez ela sofreria de menos. Beleza, aí a gente tem as imagens do Super 8, por baixo do que ela gravou e então. tal. Ah, mais um clipe de Ana caminhando pelas ruas. É, e aí, a gente vai pro lago que ela tá lá no lago. Você vai na natureza, assim tal, e ao fundo chega, tem lá um carinha de um, um senhorzinho jogando pedra na água que é o Boleongo Quem é você? você é o. Não, Ana, não sou eu o homem que você sonhou. Aliás, você não, não está fazendo as perguntas certas, mas isso mudará com o tempo. Você encontrará as respostas por aí. Como? É... Você deve compreender que todas as coisas estão interligadas. Cada ação tem sua própria consequência. Existe um equilíbrio universal, uma energia lançada no universo. Provavelmente, já chegará a seu destino. Você deve estar preparado. Como eu vou saber quando eu vou estar preparado? Olhe para o sudeste e procure pela imagem onde você foi capturado. Talvez lá você encontre quem está te procurando. O seu tempo acabou, você precisa ir. A Ana sai fora, e aí o goleão solta mais uma pérola. O universo é lindo. Se pensarmos bem, apenas três unidades reunidas em padrões diferentes fazem essencialmente tudo. Não há como ignorar esse fato. Se você pensa em alguém, naturalmente você está de certa forma entrando em contato com ela tudo tem a ver com tudo. Toda estrela nasce com seu destino. Nós também. Tudo tem a ver com ays, cosmos, lindo de outras galáxias atravessa nossos nossos corpos todos os dias. Nós estamos ligados de um modo profundo ao cosmos. Estamos conectados evoluindo juntos. Nós não somos Nós não fomos criados, nós surgimos de uma cadeia de acontecimentos que está longe de nossa compreensão. Estamos evoluindo. Se há um ponto final, não há possibilidade de evolução. E aí tem uma cena aí final que essa cena do pinguim. Ela está sonhando e a sonha com um cara de pinguim. Que do clube da luta. E ela já grita. Isso é a ridículo. Ela grita pro roteirista. A roteirista, é uma coisa assim, grita pro Renato. Ele é tá ficando ridículo, seu roteirista. Tá, então, assim, é, na verdade isso aqui não, não tem final. Né? A gente leu aqui até uma parte e daqui isso deveria agora cruzar com a história do Jorge. Que é o que a gente não tem aqui ainda escrito. A gente vai ter um dia. Talvez. Talvez, não sei. Talvez não tenha também Tá em aberto. Oi? Talvez na próxima, na próxima Talvez na próxima temporada. Né? O bom de fazer série é isso, né? Que você não dá é. conta nessa, se continua na outra. <risos> mas é... é o seguinte: eu acho que deu para sacar que a Ana tem muito esse espírito da feira, né? Eles estão ali muito, tem muito essa maloqueiragem aí da feira, a, a parte de da feira, a coisa da pirataria, a coisa da máfia tal, tá um pouco envolvida, mas a gente não fica tocando esse tema. Eles estão ali e acontece como se fosse uma coisa que é normal que todo mundo aqui já lida com isso uma boa todo mundo compra do... que não comprou um DVDzinho pirata, né? se todo mundo aqui já foi... alguém não comprou do tá. é... então aí a proposta é a seguinte eu acho que a gente não vai... não vou querer ler aqui agora o roteiro do Jorge eu acho que a gente faz isso na próxima é... mas a gente podia ir com essa ideia de feira pra, pra, pra feira, fazer esse experimento nosso agora é, deu pra ser de sacar, o de que quiser esse cara, né, assim, um pouco mais. O que é bacana é que eu já consigo te dar a sua ideia que você já consegue enfrentar em casa do personagem. Né? O Nacho vai precisar depois dar uma, uma elaboração Stockers de portuñol. De, de portuñol avançado. Ele, de portuñol avançado. <risos> é que, porque eu também cheguei atrás, né, é, como a gente conversou cachê Caxé, é bem baixo, é, eu acho que o, as coisas que são... Essenciais, assim, água, muita água. Não, isso, isso, isso, isso é da produção, ah, isso, alimentação, é água, A ideia é que, ideia é que vocês não gastem... Horas. A alimentação mais quando a gente tiver que passar mais de 12 horas, junto, né? Não, não mas mais, alguma coisa tá para comer, é, assim, Para beber. Pra o tempo inteiro, né? Certo. Tudo bem? A alimentação é muito mais. Ah, pois é, então, já vai estar rolando. E eu posso abordar a banda do DVD tá? Quero... Não, a... não a, tem uma produtora visualizante para vocês. Ah, eu a ia achar mais. mais. Do... Ah, Se quiser é. tentar um pouco... Assim, você viu que eu fiz uma coisa absurda que eu fiz um pote italiano. Mas é para dar ideia mesmo que, que absurdos são bem-vindos. Ah, outra coisa, é importante, assim... Pequenas piadinhas, pequenas coisas que vocês acham engraçadinhas ou extremamente absurdas são muito bem-vindas a qualquer momento. Coisas surreais, coisas completamente sem noção. Se a pessoa vai assistir a e vai falar, que porra é essa, tá dentro. Tipo? É, barra de na barraquinha de desenho. Será que feira de São Paulo tem DVD? Também? Então, a produtora. super Acho que não tem uma ideia produtora... muito Sempre tem. Posso ver se você me pretende. Cadê a produtora? Tem barraquinha de desenho. Tá bom, web. Vamos lá, então? É, então vamos lá para o serpão. Então vamos lá para o serpão. Somos a maior parte do casting que eu e a Yuna, que vão fazer o Casal dos Estudantes. Temos aqui o Everton também, que na verdade ele não está esquecido ainda, não é um possível pânico. Ele mandou um vídeo para a gente, a gente viu hoje e tal, e tudo bem, foi legal. E a ideia aqui é o seguinte: eu queria tentar nessa primeira parte com vocês, não é É, eu queria fazer conselho o seguinte, vocês estão recebendo o roteiro, você achou que eu conseguiram ler? Ou ler, eu ler não aquela ligação? Então, assim. Tá. Então eu queria propor o seguinte, eu queria ler o roteiro com vocês não, não, não, não. hoje. Alguém trouxe o roteiro? Né? Tá bom. Vou te dar um jeito. Tá? Você trouxe também? Tá. Tá bom. Porque o, o outro era muito grande, né? 15 um minutos muito... para andar pela feira. Que a a exercício que você fez lá na feira, principal. Vocês vão ter 15 minutos. Criar mais ou menos o espaço, decidir onde vocês querem fazer as cenas de vocês. E a brincadeira vai ser assim: cada um de vocês vai ter uma tarefa para cumprir durante meia hora na feira. Então algumas coisas são muito específicas e a maior parte delas vocês vão ter que criar situações para que elas aconteçam. Essa meia hora vai ser filmada. Nós vamos ter: é, uma câmera vai seguir a Mariana, ela vai ficar o tempo inteiro com a Mariana, outra câmera vai ficar o tempo inteiro com a Mandu. É, o Jorge, seu celular filma? Você não vai ter câmera te acompanhando, você vai fazer um documentário. É, o Mirons vai ter duas missões. Uma missão como Boleon, que você faz esse personagem. E outra missão como Léo, tá? A missão como Léo é, é muito simples. Você vai estar na feira e você vai ficar amigo do, do Jorge. Você vai, vocês vão se encontrar e vão conversar, brincar e ficarem amigos. Vocês nunca se viram antes. E você vai ter uma, o seu outro papel, o seu outro um desafio. ser como Léo. E vai ser levar a Maria, a Ana, para o um universo paralelo. Não sei como é que você vai fazer isso, Juliana, se você quiser. Ele vai lá para o universo paralelo. Os estudantes, que são vocês três. A, a Fran vem hoje à noite, que é da forma de estudante, que está com uma peça, Então, vocês vão ter uma discussão muito simples, que é a segunda-feira, é uma série mesmo, a gente vai gravar, fazer um trabalho de estudante. E sobre você. Vocês vão gravar e vocês vão que tá? então, assim trabalho tá é, vocês. alguns vocês mas eu tenho outras queria Tá bom, técnico. Se você quiser, se você quiser. E a nossa missão a gente vai conversar depois. Então é isso para hoje. Perguntas, dúvidas, sugestões? Tá, lembrando mais uma vez, eu já falei isso antes para alguns, eu vou repetir porque vou falar para quem não ouviu. É, estamos em constante mutação. Nosso trabalho está em constante mutação, não é um trabalho fechado completo. Eu não sou o diretor que vai falar, faça isso e você tem que fazer aquilo. Se você propor alguma coisa, eu aceito. Até certo limite, Carlos. Eu vou falar pra você fazer uma cena andando e você vir plantando bananeira, vai ficar muito diferente. Mas se você propor uma maneira de andar, vai ser muito legal. Então essas coisas são super abertas o tempo inteiro, inclusive pra gente da técnica, principalmente pra vocês dois, três, quatro, cinco. Tá? Então vamos ler o roteiro? Eu tenho aqui no meu laptop uma cópia, você tem uma cópia. Vou Vocês é a mesma coisa, eu não imaginava vocês namorados, mas pode forrar o um lance. Como que deu o seu pai, tia Deus? Por favor, companhia. Ah, é, essa aqui tá sem o. Hum? aqui tá sem a versão certa do mais pronto. Porque é é. cropar é fácil, né? Sim, cropar na pose, mas né? se a gente não tá toda já pensando no seu scope, é, não faz sentido, não faz sentido. Legal da Ana porque assim, esse da Ana vai aparecer muito no seu personagem. Não, é, não, não, assim, vai, não, não vai, escuro, não. vai ser escopo não. Procurando como Eu procurei entre as Kombis, que o Punch tem uma Kombi. E essa Kombi o Punch usa para transportar as coisas das barracas que ele tem. As feiras de uma feira para outra e tal. E ela chega, né? Ela descarrega a caixa da guarda-bicicleta e tal. E aí o Punch vai até a Kombi, abre a caixa e... Não é possível. Os caras lá em cima estão fodendo com a gente. Prenderam o Dotcom. Fecharam o Mega Upload. Precisa de mais, mais gente colocando essas coisas. Não tem que compartilhar. Ou oh, preciso dormir. Eu não dormi nada essa noite. A Ana não está dormindo bem algumas noites já, por quê? Ela está tendo uns um sonhos, né? Ela tem agora um outro sonho, por exemplo. Ela vai, ela vai deitar na fome, vai descansar na fome um pouco. E ela pensa tem de um homem sem rosto. Que fica caminho na direção dela. Né? ela foge para a cidade desse homem sem rosto. E tudo isso são sonhos que vão acontecendo. Né? Cabeça da Ana aí. Sempre um cara, um homem sem rosto. Né? E ela acorda, né? Com o o, o pode bater no vivo. da Julia, que é a atriz que a gente deve estar esperando que viria aqui hoje é ao menos de 12 anos. E ela vai chegar perguntando pra você. ah, Você tem o um DVD da Britney Spears? Não. É da Lady Gaga, você tem? Você não tem nada? É. Ah, estúpida, esse é um DVD. Aí chega o Punch de novo, né? Não precisamos mandar mais DVD. Só Nacional não tá rolando. Oh, não interessa com o que eu trabalho, não te interessa. O quê? Como que você sabe que eu trabalho na feira? Isso é uma piada. Eu não sei quem tá falando. Ou oh, Quer saber? Vai te catar, para de me ligar. Não, tô de falar, vai vai falar. Você não vai fala? A merda, você fala, cara. vai a merda? Então pode falar, boca cheia. Eu não sei o que é, vai a merda. Que merda, isso. <risos> tá. Aí a banca tá com um pouco de DVD, a Ana tenta fazer o DVD portátil funcionar. E aí o Boleão o Boleão tá dando um rolê ali pela feira, tá? Ele tá atrás da banca da Ana. Para perceberem isso, eu queria que vocês abusassem do senso de vocês mesmo de, de criar coisas em cima. Tenta usar esse, esse, esse roteiro mais como uma, uma ideia de estrutura, uma, uma ideia uma intenção. Vamos já que são é um roteiros de intenções. E vocês podem viajar em cima disso. Tá? com você que conversei sobre isso. Não é? Esquece. É um punch. E aí a gente tem uma, um corte aí, que é essa pilha do punch. O punch ele é um cara muito tranquilo. Ele, ele, Organiza várias coisas na feira ali, ele é meio mafioso. Vende uma uh, barraca de café, paga as minhas suas contas, a comida sustenta, mas quem olha em volta todos esses carros sustento de todo mundo. O pote italiano. Tarefa em comum. Ah, se tá anotar. Está logo de trás, tem um monte de papel Então, assim, todos vocês vão ter uma tarefa em comum. Com exceção da Ana, não tem essa tarefa Durante essa meia hora, você essa barraca trabalhando é... ou, se um barra, não, se um ou se fosse um funcionário da barraca. se ou se fosse funcionário da barraca. Então, assim, todos vocês vão até a banda Vocês não vão saber qual é. Talvez, é comprar a Ana trabalhando lá. vocês encontrarem essa barraca trabalhando, eu quero é que vocês escolham três DVDs para comprar. Todo mundo, menos só que eles não vão comprar os abelhas Eles vão só escolher é, Mostrar para a vendedora qual que é Só que eles não vão levar, não alguma desculpa não levar. Então tá, isso vale para todos Menos para a Manu e para a Ana Ana, sua tarefa qual que é? Sua tarefa é ficar na barraca de DVD Está trabalhando é, A gente quer que você converse com todo mundo Converse com o dono da barraca é, Converse com o Pant Que vai estar com você na barraca também é, conversa com os clientes, atende os clientes dentro da barraca, tente vender DVD, empurrar DVD para os caras. Só não vai poder tratar mal, acho, hoje, os clientes, porque a gente tem mais que você pode turbar, seja você mesmo, Guilherme. seja você é, vendendo DVD. sentava e pedir um padrão goiano. vai ficar goiano. Só que você tem que é, servir o povo do seu padrão para os outros atores. Porque eles vão ficar passando pela sua marca de vez em quando que eles um do seu padrão. Só que você não conhece ele. Então vocês vão ter que chegar, a todo mundo, e convencer um cara que eles não conhecem, que é o Manu, a dar um pedaço de padrão deles para dele para vocês. E ele, não Ah, eu, eu, eu, você é um cara bacana, você gosta da galera, você gosta de fazer amigos, Então você não vai ter problema com isso. Você vai. Só que não vai ser tão simples, tipo, dar um pedaço, tio. Eu não chegar a fazer um pedaço, tio. Já dá é um pedaço, tio, você fala, vai comprar. E... O que o Jorge vai fazer? O, Jorge vai... o principal do Jorge é fazer uma autodocumentação. Ele vai se autoregistrar na feira. Autodocumentar. É... E você vai fazer um pedaço de padrão do Manu. E a última coisa que você tem que fazer, dessa meia hora, é filmar... Na hora em que ele filma você, na hora que você perceber que o Jorge, você não sabe quem ele é, na hora que você vê esse cara filmando você, você vai ter um surto. E você vai ter que sair correndo da barraca, por do por algum lugar para se esconder no meio dos carros. Só, você está só filmando, você não se importa, você nem vê ela correndo. Você não percebe isso. Tá. É, os estudantes de, de, de audiovisual. Vocês estão fazendo um trabalho sobre a feira. Então, vocês estão indo afirmando a feira. Tá? Vocês estão discutindo que plano que é melhor e tal. E nesse meio tempo, eu quero que vocês tentem identificar os personagens. Após aparecer nas locações de um filme vocês estão escolhendo. Vocês conseguem registrar esses personagens? É legal. Você tem celular do é filme? Merci. Passar mais de 12 horas uhum. junto, né? Não, não mas para é, beber é o tempo.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 É, tem que manter é um bom não, senso, Mariana. É ruim, não. Tem que bater um bom senso. Senhora. Legal. <risos> Seja você, mano. Seja você. Tá bom. Vamos lá, então? Então, vamos lá para o seu pau. acabou não é